E aí galera, beleza de Nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, mais um vídeo de invasão alienígena Aqui no GTA V Bom, como vocês podem ver aí ó, o Michael está se exercitando, cuidando da sua saúde Andando de bicicleta, num dia lindo pra viver, como vocês podem ver aqui ó Céu bastante azul, né? Apesar de algumas nuvens. Talvez chova, talvez não. E... Será? Ih, rapaz. E aquilo, mano? Peraí, peraí, peraí. Mano, eu tô tentando parar, ó. Ele tá andando sozinho, velho, na bike. Que que é aquilo ali, mano? Galera, parece que... Maluco. Vamos ver, eu vou chegar perto aqui. Ué, esse percurso eu sempre faço todos os dias. Tem um guindaste ali, ó. Ih, rapaz, isso parece uma nave. Será é que é uma nave do governo? Ih, caramba, por polícia ali, velho. Será que eles vão me deixar passar? Caraca, é uma nave em... É uma nave em... Alienígena bateu no, na, na barragem, velho Eu tô querendo... Pa para, Caraca, galera O policial não vai me deixar chegar perto, mano Vamos tentar passar aqui Caraca, moleque Olha onde bateu, velho a polícia aí, velho. Ei, pode passar? E galera, não... Caraca, é sniper isso velho? Caraca, essa polícia aqui é da época da... Vamos ver isso aqui. Evorvinho, mano. Não pode passar, galera, mas eu vou... Eu vou ali de intrometido, mano. Eu vou ali aqui embaixo de intrometido. Aí tamo aqui embaixo, hein, mano. Posso ser preso por conta disso. Olha o tamanho, velho Caraca, moleque Que loucura Galera, muito estranho isso aqui, velho Bom, vamos sair daqui antes que dê alguma merda Ih, caramba O que é aquilo lá no céu, velho O que é aquilo lá no céu, mano Que isso, mano Eita o que, que tá acontecendo ali em cima, mano? Caraca, que sombra é essa? Mano, é uma invasão! Meu Deus! Galera, é uma invasão alienígena, mano. Olha ali, velho. Meu Deus! Eu preciso sair daqui, cara. Cara, tô, tô dando muita explosão ali, velho. Tem arma. Nossa, tem uma aqui. Os policial tem arma. Caraca, que de guerra ali. Vamos lá. Uh, matei. Meu Deus. Olha ali, quantidade. Ai, atiraram. Para! Meu Deus. Ali, ali. Uhul. Caraca, tá vindo de onde esse tiro? Caraca! Morre! Corre! Tem um tanque ali! Meu! Que que é isso? Caraca, eu vou pegar esse tanque! Caraca. Meu. Não sai daqui, não sai daqui. Uou! Nossa, mano. Muito. Caraca, eles aparecem do nada, mano É a guerra O exército tá chegando, mano Bora Caraca É o fim do mundo Aqui Caraca, ele desaparece do nada Corre, gente Corre, sai da frente Caraca, será que dá para derrubar aquela nave? Tem... Olha quantos. Meu Deus, é o caos. Ali, ali um ali. Tá na frente. Olha isso, velho. Eles estão atirando, estão invadindo. Olha lá a nave. Que isso que me atirou? São eles, são eles. Nossa, olha a sombra que tá na cidade aqui, velho. O tamanho da nave. Vamos tentar derrubar, galera. Mano, o que, que é isso, velho? Sai daqui, sai daqui. Tem muitos, galera. Será que eu consigo derrubar um, uma nave dessa? Cara, sorte que esse tanque é blindado. sorte que o tanque é blindado, mano. Eita! Olha outra ali, velho. Outra nave aqui, ó. Caraca, velho. Tem outra caída aqui, mano Olha lá, olha lá Cara, eu quero tentar derrubar uma nave dessa Com a, com a polícia, velho. Ali, ali, ali, ali. Hum. Os caras não, não, não... Mano, se não tiver com blindado, velho, não dá, mano. Eu vou tentar... Eu vou tentar dropar do tanque e tentar derrubar aquela nave. Eu não consigo atirar. Ali, ali, um, ali, um, ali. Preciso subir numa escada Preciso subir numa escada Aqui, aqui Vamos lá, preciso subir numa escada aqui Olha lá, ali, ali, ó Caraca, olha o cenário O exército chegando Se eu descer da... Se eu descer Eu vou morrer, velho Se eu descer eu vou morrer Assim do nada. Preciso encontrar um lugar que eu tenha ter uma escada pra me subir. Num prédio. Ó, uma ali. Vamos lá, vó. Tem uma arma ali, uma arma alienígena aqui. Eita! Meu Deus. Eles vão pra fire. Caraca, velho. O exército tá aqui comigo. Não dá, velho. Não tem um lugar para subir aqui. Olha lá a quantidade. Caraca, apareci e tomar. Errei. É que eu tô... eu tô com uma vida de algum alien. Não é possível, mano. Ih, tomou o policial. Aqui. A escada, a escada, chega a escada. Vamos lá, vamos tentar derrubar. Sobe, sobe. Ai, os cara não erra mano. Meu Deus. Aí galera, vamos subir aqui no prédio, vamos tentar derrubar. Olha a zona, mano. Aqui, sobe. Cadê? Ali! Cai! Caraca, não cai, velho. Vou ter que pegar uma rocket. Armas, armas. Aí e balançou. Cai. Caraca, o negócio não cai, maluco. Meu Deus Caraca, o exército tá ali embaixo, velho Olha a quantidade Olha a nave lá, velho Uh, bateu Mais um. Mano, eu atirei uns mísseis lá. Eu não sei o que Não cai, velho. Ih, cadê a nave? Caiu! Olha ali! Caiu, caiu! Caiu, galera! Só falta essa. Vamos descer daqui, mano. Caraca, olha o tiro! O ZT não erra, maluco! Vamos lá, vamos correr, vamos sair daqui. Derrubamos uma! Morre! Mano, é aparecer e tomar. Meu tanque tá ali, meu tanque tá ali. Meu Deus do céu. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Nossa. Caiu, velho. Caiu a nave. Caiu no meio da cidade. Vamos ter que derrubar mais uma, galera. Olha lá, velho. Mano, essa guerra é infinita. Aqui, cara. Olha o tamanho, mano. Conseguimos derrubar. Conseguimos derrubar, mano. Tem muita gente gritando ainda. Caraca A faísca saindo, mano Acabou Vencemos, galera Vencemos Vencemos Caraca, maluco. Que invasão foi essa? Galera, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Invasão Alien aqui no GTA V. Vocês viram ali que se não botar uma vidinha infinita, não dá pra jogar. É aparecer levar um tiro e morrer. Aí é ficar complicado, dando resposta da hora. Mas é mais pela diversão de matar aliens, velho. Alien. Ah Olha lá, derrubamos a, a nave, ó. Ela caiu, ó. Caraca, velho.